Estou a sair de Braga, estou a caminho de Mira, vou-me vou encontrar aí com um amigo. Hoje é um vídeo um bocado diferente dentro do carro e porque vou também aí ter com um amigo, vou à zona de Mira, é um amigo que eu não sei quem ele é, nunca o vi, Sei que a internet é uma coisa espetacular e faz estas coisas, já tenho vários exemplos do Youtube e do Facebook e, e hoje é um, uma oferta que me vão dar para a Mota o amigo é de Luxemburgo, então entrou em contacto comigo, ele vê os vídeos, os vídeos do, do Laranjinha e, e então quer me oferecer aquilo de bom grado, não quero que eu lhe dê nada em troca, uh, pá, e acho que isto é uma coisa mesmo, é, é uma pessoa ficar assim, pá, como, quer me oferecer, porque até é uma coisa de valor. E, e o senhor, como não pode andar com aquilo lá no, no Luxemburgo, então decidiu e, e diz que, que será bem empre, entregue, empregue, é? e, entregue e, e será certamente, e então eu vou andar com aquilo e vamos ver se vai, ficar, se vai ficar mais fixe. Eu vou agora, estou a sair de Braga e vou, vou ter com ele a, a mira lá onde ele está e vou ver e vocês já vão ver o que é que vai ser, está bem? Bah, até já então, bom apetite! E pronto, e cá está o meu AKProBIC! <risos> foi um prazer ter conhecido aí o, o amigo Cristiano, um amigo imigrante no Luxemburgo, que vê os meus vídeos já há muito tempo, mesmo antes dele ter a KTM dele, e foi um prazer conhecê-lo e estou-lhe muito agradecido. Amigo Cristiano, grande abraço amigo, grande abraço! Que quem chama esse?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 A suspensão é e é só por novo. É Vamos lá. Olha para a volta a fazer esse assim barulho como é começa a estar a fazer agora. perceber -se? Não está aqui amor? deste tamanho grande, vai até o outro lado. Pronto. Agora já está tudo apertado. Não. Agora tem aqui o sacado ali de. É Foi agora? Agora tem que abanar aqui este Deve estar ali no. no, no... no banelo. Bem, agora tem que se abanar que agora já está todo solto. Isto está eu apertado, pá. Ah, então pronto. vai Força, força. Para ele sair. Se calhar não sai porque é preciso Hã? É aqui uma pancadinha aqui. É a suspensão. Lá vai, não vai, não vem o gajo. É suspensão. a suspensão. Espetáculo! Eh? Ah, é. Espetáculo! Pesava ver que pode é que o escapa antigo pesava, meu Deus, estão aqui para 3kg é ou 4. 10, 10, 10, 10 quilos. Olha, 4,8kg, olha. Já viste? Quase 5kg aqui nisto? Impressionante!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 mas tem aqui mesmo até atrás para fechar isto aqui para é, é, é, não ter saído aqui do texto. Tem que ser empurrado com uma coisinha. Encostam aqui, empurram. Já está no total, Jorge? Já está no total, não? Pronto.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 Uh, é possível tirar aqui, acede-se por baixo e o parafusinho, e consegue-se tirar o silenciador, que é o, o DB Killer, e este, este parafusito leva aqui uma chave 6 tava, uh, isto facilmente sai e, uh, e o som fica outra coisa. Eu vou-vos mostrar agora, vou ligar a moto com o silenciador metido, com o DB Killer ali metido, e depois vou tirá-lo para vocês verem a diferença, está bem? Vamos lá ligar então a moto.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 Agora vou tirar o DB Killer. É isto aqui: tem esses orifícios para... para filtrar o som. E agora vamos dar duas gasadas. Tinho, lindo, pá! Espetacular! Potência. Primeira volta que vou dar nela... depois de pôr o Akrapovic! Jesus... Até fico nervoso! E bom, e foi isto! Espero que tenham gostado, agora está espetacular! Vá, não tenho mais! Peace and Love!